Então, eu tava lembrando aqui do, do Estevana Abotti, cara, o é, um comediante até relativamente famoso, e ele já foi cover também do, do Patati Patatá, e ele, nessa, nesse stand-up dele, ele fala da, da, da, dos perrengues que ele já passou, né? E até comentando que, né, festinha de criança, ela era cover e tal,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 dormir tive que acordar meu maquiar rapidinho acordar tipo quatro e meia da manhã 5 da manhã maquiar para fazer um show em Salvador pouco calor né aberto num local com tipo mais de 10 mil pessoas foi acho que foi o meu maior público assim Caraca. e mais de gente assim tinha gente era uma praça cara tinha gente em cima de, de água, assim, para ver e tudo mais só que o caminho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 É tem a questão, a questão de música. Senta do sofá e faz o material. Tem piada. Também. Esse, cara, tem. Tem, que assim. tem também. para esse trabalho específico não, não existiu. <risos> mas eu é, mas, é, tipo, é a expressão. Tem tudo, cara. Tem tudo. Você tem, que, tem que ver se você canta, porque pode acontecer de você ter que cantar. Aconteceu comigo de eu ter que cantar. Eu tava em é Campinas. Que contou meu, essa história aí? Eu história, né? Eu tava em Campinas, no Ibatemi.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 O microfone não pegava, foi no gogó, ah, teatrão. É. Aí você fala, agora tem que ser ator, né? Eu vou ter que ser ah. ator, gogó, alcançar, é, ocupar todo o espaço do teatro, sua voz alcançar, e etc. Tanto Por isso que, que, é que é bom saber a letra. É. Então, é. ainda é. Bem, é. bem que é. essa é. É. Bem que nessa música eu sabia. Daqui a pouco a Camila vai falar, pra... Pra eu falar mais baixo, porque eu... eu sempre me empolgo e falo mais alto. Sei como Mas... É.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 Isso foi, eu fico arrepiado, de verdade, é muito legal porque a galera <risos> cantou junto tudo mais e para compensar essa queda de energia porque teve que acabar o show, os caras fecharam aquela cortina, imagina, o shopping Guatemi fechando a cortina na mão sabe, tinha gente de ah, meu, outros estados para assistir, cara, tinha gente que tinha ido de BH, porque era pra virar copos tinha passagem mais barata de avião para levar o filho, assim aí nós fomos para fora do teatro para abraçar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 Essa é a parte que compensa, né, cara? Todo esse esforço, toda essa experiência. É a gente né? precisa de dinheiro para sobreviver, né? É, quando é, é a gente no primeiro claro. vídeo, infelizmente, empresa não é ONG, a gente também precisa também ganhar dinheiro para poder sobreviver. Exatamente. É, lógico. Exato, Pô. mas assim, a, a, o, o pacote é legal, assim, do, de pagamentos, vamos dizer assim.